poder da lei da atração. Ah, mas agora não veio tudo bem. Tô começando a ficar tenso. Poder da lei da atração. Meu Deus, meu Deus. que eu não gosto de reclamar, tá ligado? Pô, é uma faquinha, quem não quer? Mas assim, não é que eu não estou satisfeito. Porém, eu ficaria muito mais satisfeito se eu conseguisse mais uma faquinha. Ou uma casinha, né? Uma casinha Nightwish também legal, bonita. Eu quero outra, tá ligado? Uma lei é a atração. Atração. Atração. O segredo é a lei da atração. Cara, foi o melhor drop da minha vida na história do CSGO. Eu nunca dropei um bagulho desse nível. Hoje eu decidi fazer diferente, resumindo, eu decidi abrir 100 caixas da Valve dentro do CSGO, porém não na minha conta Porque a minha conta vocês sabem que é, no mínimo, zicada 100 caixas no CSGO, porém em uma conta sem Prime, ou seja, abrindo 100 caixas no CSGO Free E eu não pensei que daria tão bom, rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 O que aconteceu hoje foi inacreditável juro. Eu tô até agora sem acreditar. Eu não pensei que abrir as caixas no CSGO Free daria tão bom. Só vou pedir uma coisa, deixem um like, assistam o vídeo até o final, se inscrevam no canal, porque vocês viram, eu ganhei duas facas. E a segunda foi tão top que eu nem quero ficar com a primeira. Eu vou mandar pra um de vocês.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 Churrasco 21. Essa é free mesmo, tá ligado? Tem nada. Só algumas partidinhas que o pai brinca às vezes. Essa conta aqui, ela foi criada nos Estados Unidos. Então tá em dólar. Eu tenho 285 dólares. Vamos escolher aqui alguma caixa pra abrir. Eu quero abrir várias e várias e várias. Ó, caixa ações e pesadelos. Não está cara. Se eu comprar 50, eu vou gastar 38 dólares. Dá pra comprar mais. Se eu vou comprar 80, vou comprar 50 inicialmente. somente. Mas... Então, ó, 37 dólares pra comprar 50 caixas e pesadelos. Lembrando que essa caixa é aquela que nos possibilita ganhar uma Butterfly Emerald 49, vou gastar 120 Pra abrir 50 Só que eu ainda tenho 250 dólares Ou seja, dá pra comprar mais Vamos comprar mais 30 Nossa, vai abrir 100, será? Vamos arriscar Agora vai, Sem caixinhas Se pra abrir 10 eu gasto 24 dólares 90 Pra abrir 100, eu vou gastar 250 dólares Eu não tenho 250 dólares Eu tenho 209 Depois eu coloco mais 41 dólares Enfim, vamos lá Abrindo 100 caixas do sonhos e Pesadelos No CS Golfree Free Chega de abrir caixa na minha conta na minha conta, dá pra ver que não tá bom Vamos lá, galera Primeira caixinha Sonhos e pesadelos Será que hoje será um sonho ou um pesadelo? Eu espero que um sonho, né, mano? Nós começamos com um pesadelo do caramba Pop, oh, pop, oh, poltergeist Legal Second case Beleza, né, uma 7? Nada apetitosa. Mano, a caixa de Pesadelos é a mais bonita do CSGO, falando da caixa em si. É óbvio que isso não importa, ninguém liga pra isso, mas o design dela é tipo, muito superior a das outras caixas do CSGO, que ou são amarelas ou pretas. Isso aqui é bem, bem especial, bem diferente. Vamos, vamos, vamos, vamos. São 100 caixas, rapaziada. Eu abri só 7 por enquanto. Então tem, tem, tem muita coisa pela frente. Vamos, mais uma. Outra USP. Outra USP muito bonita. E eu vou falar pra vocês que eu tô gostando, eu tô gostando desse começo. Por quê? Até agora não veio nenhum item rosa. E o mais importante, na minha opinião. Pelo meu histórico aí de abertura de caixas É não ter nenhum item rosa, por quê? Quando eu começo a abrir caixas E eu começo a ganhar esses itens aqui, ó De raridade rosa Ou então até um de raridade vermelha A impressão que dá É que eu gasto a minha sorte nesses itens E aí, pô, não vem faca Então eu prefiro só item azul, azul, azul, azul, roxo, azul Pra quando a sorte chegar Ela chegar daquele jeito Com uma Butterfly Emerald Cano curto, tabuleiro ouija Vocês quem é pro clone? Cena. Melandrama e aí, mano, Pode parar com os itens rosas Por aí, viu Chega, não quero não, mano não quero, não quero, noqueiro, noqueiro Vamos agora para a caixa de número 16 Nossa décima sexta skin uhum. é uma USP Passagem para o inferno uhum. Caixa de número 17 Tem muito Mano, tem muito jogo pela frente, rapaziada Vamos manter a calma, vamos manter a calma Por exemplo, ó, agora, nesse exato momento Virar uma faquinha. Ai! Beleza, ó, balanço aí das 20 primeiras caixas. Melhor drop, beretas duplas, melandrama. Vamos ver aqui o preço dessa dual beretas. 1 dólar e 86 centos. Ah, vamos ter fé. Tem mais. Partiu. Mais 20. Energias positivas, mano. Você tem que mentalizar aquilo que você quer. Se eu quero uma faca, eu tenho que utilizar o poder da lei da atração. Ah, mas agora não veio. Tudo bem. Eu tenho aí mais 79 chances. Tô começando a ficar tenso. O poder da lei da atração. Ah! Meu deus, meu deus! Chama! Meu deus, meu deus como assim? Esqueça, papito! Esqueça, esqueça-me. É, Piripão! Mano, o que que eu falei rapaziada? Você tem que mentalizar. E eu tô mentalizando que até o final do vídeo eu quero outra, tá ligado? I want another. Ai meu deus do céu. I want another. É another ou another? Another. Another? I want another. To... Boa rapaziada, vamos rapaziada, vamos rapaziada, tem que mano mentalizar demais, nossa isso foi muito louco, caraca aí Felipão, Você é tadinho, tá? papai, que ideia que eu tive, mano, pensamos iguais, mas aí ó, pera deixa eu entender, se a conta é minha, então a faca vem pra mim, não é isso? Não? Alô, logo aí, alô, no alô, lá, eu acho. tá alô. <risos> Alô! E, bom, tá me escutando? Tá me escutando? Tá vocês também. <risos> Já aconteceu de em uma abertura de caixas, né, em um vídeo, abrindo acho que 100 ou 120 caixas, eu ganhei duas luvas, né? Foram duas luvas bem feias, mas foram duas luvas. que aconteceu, se não me enganado em 2020 ou em 2021. Lembro. Não sei. Foi a caixa de operação Broken Think. Duas facas, nunca aconteceu. Mas, né? Pra tudo, a primeira vez. Né, duas facas e um vídeo, quem sabe? Não sei se foi minha conta. Essa daqui, ó. Eu tô sentindo. E eu ainda vou trocar. Mentalizei. Mentalizei. mentalizei. Vou jogar com o mentalizei.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 é atração. Atração. Atração. O segredo é a lei da atração. Ah, Filipão! Ah! Meu Deus! Filipão! Ai, eu não tava vendo na hora. Meu Deus! Meu Deus! Mano! Não é possível, cara. Não é possível. Meu Deus! Essa conta é manipulada pela Vava ainda bem que é minha, though. ainda bem que eu ganhei duas meu facas Meu Deus! Né? Puta vida, mano! Quanto é essa faca? Quanto é essa faca, velho? Cara, foi o melhor drop da minha vida na história do CSGO Eu nunca dropei um bagulho desse nível Não Sim. tem nem anúncio pro bagulho F***, <risos> dólares F***, crédito, Ai,